É hora de definir o futuro. É hora de uma nova atitude em Ribeirão. Está no ar o programa de Gandini, Prefeito. Você viu os adversários do Gandini? Tem um que vive em Brasília, só aparece para pedir voto. A outra era da oposição, que queria derrubar o Lula. Lembra? Agora fala que é amiga do Lula e da Dilma. E ainda diz que acabou com as enchentes. Todo mundo sabe que foi o governo federal. E esses dois? Aquele que não sai de Brasília, e aquela que só promete, vivem brigando. Os dois se merecem, não é mesmo? E eu aqui, nessa escuridão, podendo ser assaltada. Todo dia é isso. Eu saio de casa sem saber onde deixar as crianças, o ônibus lotado e esse perigo. Será que não podiam, pelo menos, iluminar essa rua? Eu sou uma mãe trabalhadora de Ribeirão. Esqueceram de mim. Por que a prefeitura não pode ajudar na segurança pública? Ficar só reclamando, esperando a ajuda do governo estadual, não adianta. O prefeito não pode fazer tudo na segurança, mas pode fazer muita coisa. A hora é da verdade, não dá mais pra segurar. Quero ver nova atitude pra vida melhorar Aqui nessa cidade o coração que vai mandar Com Gandini, prefeito, Ribeirão vai avançar Programa de renovação da cidade Gandini, a segurança da cidade também é assunto da prefeitura? Cláudia, segurança é um assunto muito sério Pra prefeitura ficar de fora e ignorar o que acontece nessa área por isso, eu vou criar o Gabinete de Segurança Pública, ligado diretamente ao Gabinete do Prefeito. Gabinete de Segurança E como é que vai funcionar esse Gabinete de Segurança? A segurança pública é uma obrigação do Governo do Estado, mas o Gabinete de Segurança vai ser o articulador das propostas e das reclamações da cidade. Nós vamos trazer mais polícia, mais recursos programas contra drogas, clínicas para tratamento de dependentes, programas educativos e tantos outros projetos para segurança, inclusive do governo federal. Gandini, uma nova atitude na segurança. E quais as outras medidas que você, Gandini, como prefeito, pode adotar para a segurança da cidade? Ah, eu vou começar agindo logo, dando já de cara um banho de luz na cidade. A iluminação está muito ruim principalmente nos bairros mais afastados. E o sistema de câmeras de vigilância funciona? É outra coisa que já mostrou grande eficiência em várias cidades do Brasil e do mundo. Meu projeto é instalar mais câmeras de segurança, não só no centro da cidade, mas também nos principais pontos de risco de avenidas e nos bairros onde tem muito comércio. E a Guarda Municipal? Olha, Cláudia, tem investimentos do Ministério da Justiça para cursos e programas de valorização profissional que podem melhorar muito a nossa Guarda Municipal. Ela também precisa ser ampliada. O governo da presidente Dilma também coloca à disposição das cidades um programa de prevenção da violência que eu vou trazer para Ribeirão. Gandini Prefeito. Criação do gabinete de segurança. Melhor iluminação no centro e nos bairros. Mais câmeras de segurança e mais valorização e ampliação da Guarda Municipal. Ah. Gandini Prefeito, Ribeirão preparada contra a violência. Nosso futuro, a gente é que define. Essa cidade é o meu coração. E é por isso que eu fecho com Gandini. Uma nova atitude em Ribeirão. Segurança é um assunto que eu conheço. Também atuei como juiz criminal e aprendi bastante nessa área. As raízes da violência são as mais variadas possíveis. Por isso é preciso agir em diversos setores. Educação, cultura, lazer, esporte, programas comunitários contra drogas, programas de apoio às famílias dos usuários e assim por diante. O mais importante é a união da comunidade para criar um ambiente de segurança na cidade. Isso o prefeito pode fazer, coordenar, liderar. O que a gente não pode é ficar de braços cruzados. É preciso ter atitude. Nosso futuro a gente é que define Liberião agora é Gendini. Nosso futuro a gente é que define Ribeirão agora é Gandini. Homem que pra ver o pra renovar Com ele nossa cidade só tem a ganhar Gandini, um pensamento